Modo de produção é o assunto da nossa primeira vídeo-aula, aula virtual. Lembrando que esse programa ele tem o um objetivo bem simples de levar a você a oportunidade de assistir essa aula em qualquer lugar, a hora que você quiser ou até quantas vezes você quiser. Modos de produção vão ser apresentados de uma maneira bem simples, básica, a fim de trabalhar a perspectiva de que você entenda o assunto e depois a gente se preocupa em fazer o aprofundamento dessas questões, dessas interpretações e assim por diante. Então vamos lá. O modo de produção é a perspectiva de olhar a sociedade e dar a ela um significado, uma caracterização. E essa caracterização, essa especificidade, se dá por alguns elementos predominantes. Quando a gente pensa em modo de produção, a gente tem que inicialmente... É o que eu quero que vocês façam agora. É imaginar uma sociedade onde eu posso organizar ela, e ela é organizada de acordo com alguns elementos. Se esses elementos estiverem presentes, se esses elementos se fizerem dominantes, principalmente se eles se fizerem dominantes, eu vou poder dizer que essa sociedade é de um jeito ou é de outro. Sistema produtivo, modo de produção, é uma ideia. Embora. Uh, teoricamente ou conceitualmente, esses termos não sejam os mesmos. Mas como nós temos o objetivo de entender essa aula uh, como um início, como uma introdução a essa discussão, vamos tentar, de uma maneira um pouco mais simples, explicar. O modo de produção, compreender a sociedade. Compreender o que da sociedade? É como essa sociedade está organizada para produzir o que para ela vai ser necessário para sobreviver. O que vai satisfazer as suas necessidades básicas ou, dependendo da sua complexidade, outras necessidades. Essa organização produtiva ela vai ter que ser percebida por vários elementos, sejam eles sócios, políticos e econômicos. Quando a gente fala sobre isso, quando a gente pensa sobre uma sociedade... A gente tem que sempre imaginar, partindo do pressuposto, proposto também por essa teoria, de que a sociedade ela está organizada e ela existe para resolver os problemas que ela mesma constitui. Satisfazer as necessidades de alimentação, vestuário, transporte, as necessidades básicas. Assim, a gente começa a pensar a sociedade de uma maneira bem simples. Vamos tentar imaginar que essa sociedade é feita de pessoas que estão próximas umas das outras, mas elas não têm uma relação ou articulação entre si. Na medida em que elas aumentam a sua produção, modificam as suas técnicas e tecnologias e conseguem um aumento dessa produção, eles vão necessitar de mais algumas outras coisas. Essas outras coisas vão tornar essa sociedade mais complexa. A partir do momento em que eu preciso produzir, alguém vai precisar cuidar dessa produção, alguém precisa armazenar essa produção, alguém vai precisar, então, mais do que a simples divisão sexual do trabalho, que é o que acontecia nas sociedades primitivas. Esse início de divisão social do trabalho, a sigla é a mesma, DST, não é doenças sexualmente transmissíveis, é divisão social do trabalho. Nós vamos começar a dividir as pessoas e essas pessoas vão ficar em grupos diferentes, tendo atividades então diferentes. Como eles vão se dividir, como eles se relacionam, como eles vão produzir e o que eles pensam sobre esse mundo onde eles vivem, nós determinamos ser um modo de produção. A gente tem alguns modos de produção, produções clássicos. Esses modos de produções clássicos, eles foram criados... Inicialmente no século XIX Significa que eles não são atuais Então a ideia é simplesmente mostrar essa teoria A gente vai poder pegar a sociedade pré-histórica O início de uma civilização O início da escrita E aí nós podemos então dizer que a gente tem Uma sociedade no uh, mundo antigo Uma sociedade no mundo feudal Uma sociedade no mundo moderno uma sociedade nova no um mundo contemporâneo e uma perspectiva de uma nova sociedade, numa tele, televisão do que seria essa sociedade. Então vamos começar falando sobre, uh, elencando quais são esses modos de produção. Os clássicos são comunismo primitivo, escravismo, feudalismo, modo de produção capitalista com um assalariado e o comunismo. Esses cinco, eles apresentam cada uma uma característica bem diversa. E cada característica dessa significa que a organização produtiva, as relações dentro desses grupos, foi diferente. Lembrando também, não é de uma hora para outra que essas mudanças acontecem. O modo de produção, ele visa simplesmente mostrar o um recorte, uma cristalização de, um idea, de uma ideia. Ele é um modelo, portanto, ideal. Não um ideal de meta. Ele é ideal porque ele é uma abstração, ele é uma ideia. Então, construindo esse modelo, essa abstração, eu posso então determinar que uma determinada sociedade está preponderantemente... Não, eu acho que não seria o termo correto. Ela está com as suas características mais dominantes, as que se assemelham a um desses é, modelos ou modos de produção. Pode haver uma intersecção, mas sempre lembrando, eu preciso ter a dominação ou a maior importância de determinados elementos para conseguir compreender essa sociedade. Repetindo, a gente tem uma sociedade onde existe o comunismo primitivo, uma sociedade onde existe o escravismo, uma sociedade onde existe o feudalismo, uma sociedade onde existe o capitalismo e uma sociedade onde poderá existir o comunismo. Lembrando que antes que você desligue, o comunismo nesse caso ele é uma utopia, ele seria um desenvolvimento natural das organizações produtivas que levaria, então, a essa condição de uma formação uh, social que, de certo modo, ou paradoxalmente, é o discurso do capitalismo, onde a igualdade, a liberdade, a fraternidade uh, levaríamos a uma condição onde todos resolveríamos a questão da desigualdade, haveria, então, um bem-estar. Uh, bem-estar não. Nós teríamos, então, uma perspectiva de... A propriedade como de direito comum, significa que todos seriam comuns, não haveria uma divisão. Mas voltando lá, a questão do modo de produção. O modo de produção tem que ser compreendido desta maneira, de uma maneira bem sintética e simples. Quando nós trabalhamos a perspectiva a de falar como uma sociedade se organiza para produzir, a gente tem que entender quem são esses elementos que estão dentro da sociedade, como eles se relacionam, o que eles fazem ou deixam de fazer, o que eles utilizam para fazer e quem é o proprietário disso. Esses elementos eles vão ser diversos e vão ser diferentes. Eles existem em cada um desses modos de produção, mas existindo esses modos de produção, não significa efetivamente que esses modos de produção serão isso ou aquilo. A combinação e a articulação desses dentro do período e o um resultado de produção é que vai nos dizer qual é esse modo de produção. Vamos começar com o comunismo primitivo, usando ele como um exemplo ou base para a gente entender os outros. Dentro do comunismo primitivo, a gente tem uma sociedade sem a ideia de uma propriedade. Não existe propriedade privada, não existe propriedade coletiva, não existe propriedade comum. Não havendo a ideia de propriedade, não existe a ideia de alguém ser diferente de alguém por causa dessa propriedade. E se você não precisa de um outro para conquistar os seus meios de produção você também não precisa, então, estabelecer uma relação pessoal ou de trabalho com quem quer que seja. Assim, a gente tem um comunismo primitivo, e é essa palavrinha primitivo que vai determinar a diferença entre o que é comunismo, que se passa pela cabeça das pessoas, e o comunismo primitivo. No comunismo primitivo, a gente tem uma percepção bem simples. As pessoas, elas colaboram umas com as outras, porque elas estão no mesmo lugar ou elas têm as mesmas crenças. Mas elas não são distintas entre si. A divisão máxima que pode haver numa sociedade dessa, mais primitiva, é a divisão ah, sexual. A DST, Divisão Sexual do Trabalho. Os homens caçam e pescam, protegem e fazem guerras e as mulheres trabalham na produção agrícola, na cuidado das crianças, na produção de cerâmica, na produção de roupas, na limpeza da terra, na colheita, no armazenamento e assim por diante. Essas duas divisões, elas não deixam eles diferentes, sim complementares. Não existe uma relação de dominação pelo trabalho. Nesse caso, antropologicamente, se nós formos tentar entender, nós vamos ter uma divisão é, não de trabalho. Mas apenas sexual, onde o homem por ser mais forte ele assume algumas atividades que lhe são características biológicas e a mulher vai assumir atividades que lhe são características também biológicas. Partindo desta compreensão a gente tem que ver o seguinte, não há relação de trabalho, não há propriedade e também não há um uso de técnicas avançadas. Podemos dizer que o comunismo primitivo, se ele conseguiu curuar tanto tempo, embora ele tenha sido que mais tempo nós temos enquanto espécie humana, homo sapiens sapiens, ele não conseguiu passar da idade do bronze. A apropriação das técnicas da idade do bronze já estabelece um novo tipo de relação, uma complexidade maior da sociedade. E essa complexidade maior da sociedade é que vai levar, então, a mudança da necessidade, uma necessidade de mudança na organização produtiva, no sistema produtivo. Logo, o modo de produção vai ser diferente. A gente vai encerrando por aqui essa primeira aula, a primeira parte da aula, e vamos para a continuação, no próximo segmento, onde a gente vai falar sobre, ah, novamente sobre o modo de produção, só que agora nos apropriando do modo de produção escravista onde a gente vai fazer algumas considerações sobre a formação do Império Romano, a formação, desculpe, até mais.